Olá, eu sou Isabel dos Anjos, diretora da Fundação Perseu Abramo. Estamos aqui hoje para uma entrevista FPA, entrevista à Fundação Perseu Abramo, com a presença de Luiz Eduardo Greenhaud. Essa atividade está motivada pelo número 13 da nossa revista Perseu, História, Memória e Política, especialmente para conversarmos sobre a sessão de documentos. Desde já, Luiz Eduardo, obrigada pela presença. Muito é um gente. prazer recebê-lo. Essa conversa vem num momento muito propício. Né, no incentivo à divulgação da Perseu e também do momento histórico em que vivemos. Desde já agradecemos a sua presença. Também. Viu? É, além dos artigos acadêmicos que a revista Perseu publica, ela, a revista ela também contém uma seleção de documentos produzidos pelo Centro Sérgio Buarque de Holanda. Esses documentos fazem parte do acervo histórico que está sob a guarda, relacionado sempre à temática de cada cada edição. Essa edição especificamente o dossiê sobre luta por direitos. Para cada caderno, nós trouxemos uma seleção de artigos de jornais do PT que explicitam em, ger em geral essa própria temática. Neste caso, a reação autoritária esse processo que se deu pela seleção dos artigos é, sobre criminalização e repressão aos movimentos sociais da esquerda e às organizações trabalhadoras, obviamente incluindo o próprio partido dos trabalhadores. Né, como fonte Desses documentos, nós tivemos, o, foram retirados do Boletim Nacional, do PT, o Jornal dos Trabalhadores e o PT Notícias. Três órgãos de circulação nacional e abarcam um o período desde 1880 até os anos de 2000. 980. 1980, me desculpe, Greenhalde, até os anos de 2000. Né? <risos> Ao tratar dessa temática, Luiz Eduardo Greenhalde se destacou. Tanto na produção reunida, né, por suas matérias publicadas nesses órgãos de imprensa do partido, mas também por aparecer citados em outros documentos que fazem parte também dessa coletânea. Especificamente na nossa revista, constam três, né, no nosso caderno de documento, constam três textos seus: o primeiro de 1982, com a de Chico Mendes, das ameaças que vinham sido assim, sofridas neste momento, e também as tentativas de. Né, de destacar e de impedir o seu assassinato, né, e também já antevê um pouco o que o PT, durante a sua vida, vai ter sobre si, esse peso brutal da repressão. O outro texto, né, de quatro anos depois, o segundo artigo, né, também na tentativa de denunciar a criminalização do PT, no que ficou conhecido como Massacre do Leme, a ação da PM sobre uma greve de lavradores no município de Leme, que acabou provocando a morte de dois lavradores, além de 30 feridos e muitos presos. As lideranças do PT e da CUT também, que apoiavam a ação, foram justamente é, responsabilizadas pelos disparos. Né? E o terceiro artigo, que também está nessa coletânea, que foi de 1988, né, que ele, no qual denuncia a situação de violência sofrida pelos trabalhadores rurais através do caso, né, especialmente do, prado, do padre Josimo de Moraes, liderança assassinada pela luta das terras em Tocantins. Esses três textos, esses três documentos, estão disponíveis nos nossos cadentes de documentos na revista Perseu número 13, que motiva a nossa conversa. Além também desse, desse material, há a menção ao senhor nos enquadramentos dos sindicalistas, das leis nacionais e outros documentos. Então, para essa conversa de hoje, nós gostaríamos de tratar desses três grandes temas que foram abarcados no caderno de documentos, né? principalmente com relação à perseguição e assassinato das lideranças no campo, exemplos que são tratados no caderno de documentos. Sinta-se à vontade, mais uma vez, é um prazer ter essa conversa. Muito obrigado, Isabel. E eu quero começar agradecendo à Fundação Perseu Abramo a inclusão de alguns textos meus daquela época sobre repressão ao movimento social, aos sindicatos, aos trabalhadores rurais e lideranças. Eu quero uh, primeiro me apresentar. Quero, me chamo Luiz Eduardo Kenhalg, sou advogado, sou fundador do Partido dos Trabalhadores, e continuo no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores até hoje. Fui vice-prefeito aqui em São Paulo, na gestão da Luiz Erundina, e fui por três mandatos deputado federal. Bem, é, essas coisas que a gente ocupa na política, ocupa na política e são passageiras. O que eu sou mesmo é advogado. Não é? E é, eu comecei a advogar muito em função... Do, do início do Partido dos Trabalhadores. Eu uh, participava, como o Perseu Abramo, meu grande amigo, como a Zilá, do Movimento Nacional pela Anistia. Nós éramos... Uh, eu era coordenador nacional do Comitê Brasileiro pela Anistia. E a Zilá Abramo e o Perseu Abramo eram integrantes da executiva uh, do, da, da, do Comitê Brasileiro pela Anistia. Então, é... Uh, Vir falar na Fundação Perseu Abramo é também é, me lembrar e prestar de novo uma homenagem ao Perseu e a Zilá, de quem eu fui muito próximo. Bem, é, é, eu, eu sou assim, eu era estudante de direito, é, ia trabalhar no escritório do meu pai, meu pai era um advogado é, civilista, um amigo meu foi preso pelo DOI COD. Eu acabei eh, indo ao escritório dele, ajudando eh, a libertá-lo. Nunca tinha ouvido falar em lei de segurança nacional, nunca tinha defendido preso político, nunca tinha visto eh, nenhuma pessoa ser torturada. E, de repente, eu me deparo com uma prisão arbitrária, com torturas, com assassinatos, com exílios, com mortes. E acabo, então, saindo do leito natural meu para vir é, advogar para presos políticos. E como é que eu é, é, conheço o Lula e, e venho a participar do PT? É, as primeiras conversas com o Lula não foram boas, está certo? E é bom que a gente diga isso. Nós éramos do comitê de amnistia e uma companheira nossa... Referiu-se ao Lula, dizendo: Olha, tem um sindicalista no ABC que está se destacando e não é um pelego. Tá certo? E seria bom a gente conversar com ele sobre anistia. Tá e nós tínhamos intelectuais, estudantes, pessoas de esquerda, mas a gente não tinha povo, não tinha trabalhador na luta pela anistia. Precisava de massificar a luta pela anistia. Então nós fomos conversar com o Lula. Certo? explicando ele, a ele a, a situação dos presos políticos, dos exilados, dos mortos, dos desaparecidos. Lá em São Bernardo, na salinha da presidência. Ele serviu café, água e disse pra, que, que não se interessava por esse assunto de anistia. Esse negócio de anistia era coisa de estudante. E... É, lá, o, o sindicato de São Bernardo, lutava pela anistia do estômago da classe operária. E a gente falou que os exilados, os mortos, os presos políticos, os socialistas também, lutavam, em certa medida, pelo, pela classe operária, portanto, pelo estômago da classe operária. Mas ele não se interessou. Mas a vida dá voltas. Pouco tempo depois, governo militar, interveio no sindicato, afastou a diretoria do Lula, nomeou uma junta governativa e o Lula então me procura dizendo, olha, aquele assunto de anistia, nós somos presos perseguidos políticos, a gente quer agora de volta ao nosso sindicato e aquele assunto de anistia está nos interessando. Então foi assim que a gente foi se aproximando, tá certo? E na fundação do Partido dos Trabalhadores, a gente militou contra tudo e contra todos. O Partido dos Trabalhadores não estava no horizonte da abertura que os generais brasileiros estavam tramitando para voltar a uma democracia formal. Ali, nessa abertura do Geisel, do Golbery, do general Golbery, cabia tudo, menos o Partido dos Trabalhadores. E a gente foi teimando, teimando, teimando e fomos construindo o Partido dos Trabalhadores e acabamos fundando o Partido dos Trabalhadores. Mas esse pecado, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, reagir, fez com que se somassem ações contra nós e, de certa forma, essas ações até hoje estão presentes. Tá certo? Então, a gente foi reprimido. Tudo o que acontecia, tá certo? É, de violência, é, tudo que era de, de desajuste social da, da, da ditadura, a culpa era do Partido dos Trabalhadores. Tá certo? Bem, e a gente começou a sentir tá certo? a repressão e a eliminação policial vindo por cima de nós. Nós aqui vamos falar do Padre Josimo, vamos falar do, de Orlando e Sibeli, os dois trabalhadores de Leme, vamos falar do Chico Mendes, que, né? mas podíamos falar de outros petistas. Margarida Maria Alves foi assassinada e era do PT, e era sindicalista, e foi reprimida até a morte. Tá certo? Nós podíamos falar de Wilson de Souza Pinheiro, que foi é, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de... de, de Pindaré, certo? no Acre. Então, era militante do PT, fundador do PT, fundador do Partido dos Trabalhadores. E isso a gente vai sofrendo na carne, Isabel, essas questões. Eu, como advogado, e na época um dos poucos advogados que o PT tinha, se não talvez o único no início, né? eu acompanhei esses episódios. Então eu queria dar esse testemunho para você, se você me permite. Tá certo? Eu, voltar, tá, bom. eu é, vou começar pelos textos que vocês fizeram a bondade de selecionar para a revista de número 13 da História Memória da Fundação, sobre o Chico Mendes. O Chico Mendes, é, um trabalhador rural, presidente do Sindicato dos, dos uh, Trabalhadores Rurais de Chapuri, no Acre, vereador de Chapuri, tá certo? É, e já era pré-candidato a deputado estadual, quando ele foi assassinado. Mas antes disso, em 1982, que é a data do texto, ele esteve aqui em São Paulo numa reunião do PT, onde ele fez um longo relato né, para a executiva nacional do partido sobre né, a situação dele. E ele já naquele momento dizia que muito possivelmente ele seria assassinado, tá certo? Por causa dos... o que que acontecia na época no Acre? Seringueiros, a seringa é uma árvore natural, as plantações de seringa são naturais, tá certo? E os fazendeiros queriam cortar os seringueiros, meter capim e por gado, trocar a seringa por gado, tá certo? E os seringueiros não, não suportavam isso, porque era retirar deles a extração a própria vida, né? a extração da borracha, da seringa, coisas centenárias no Acre. Né? Então, o que que fazia o Chico Mendes e os trabalhadores, os seringueiros os trabalhadores rurais? Sempre que sabiam que os fazendeiros iam cortar os seringais, e iam para lá para defender as árvores, os seringais, e não deixar, e gritavam e resistiam naquilo que se chamou empate de derrubada. O que o Chico Mendes fazia era o que se chamava de empate de derrubada. Os fazendeiros iam derrubar e eles empatavam a derrubada, não deixavam derrubar. tá certo? E o Chico Mendes, nessa reunião, eu me lembro perfeitamente, ele falou que tinha já o pistoleiro, que o pistoleiro eh, tinha sido contratado por não sei quantos eh, de dinheiro, que o pistoleiro enchia a cara nos botecos lá em Chapuri e dizia que estava ali mesmo para matar o Chico Mendes, tá certo? e nós, na executiva do PT, ficamos muito apreensivos. Tá certo? E o próprio Lula escreveu uma carta ao ministro da Justiça, na época... Uh, o, o mineiro Ibrahim Abiaque, tá certo? uma carta uh, dizendo que uh, o Chico ia estava uh, sendo ameaçado, etc. E tal. Nós resolvemos pôr a boca no mundo, então fizemos jornais, fizemos boletins, fizemos panfletos, denunciamos, foi na época em que eu escrevi esse texto tá certo? para ser publicado no jornal do PT a nível nacional. tá certo? Esse tipo de, de, de, de denúncia, de reação à denúncia, pôr a boca no mundo, falar, gritar, sempre dá certo. Sempre dá certo. Tá certo? Porque uh, atrapalha uh, os planos uh, dos algozes, né? ficam com receio. Né? A, a polícia lá no, no, no, no Acre era ligada aos fazendeiros, como acho que até hoje deve ser. Então, mas eles ficam com medo... É, fazem formalmente coisas que vamos é, evitar, etc. E tal. Muito bem. Nós fizemos essas denúncias a nível nacional, está certo, e fizemos denúncias a nível internacional. E o Chico Mendes é, continuou, a, a, a, virou uma personagem nacional em função disso, né? E, e começou a ser visto, tá certo, como um, um, um defensor da ecologia, um defensor da preservação ambiental, não é? É, na sua luta de resistência contra a derrubada dos seringais. Esse artigo é de 1982. O tempo passou. Em dezembro de 1988, o Chico Mendes é assassinado. Foi um, um, um choque para nós, é. Aqui em São Paulo, eu me lembro perfeitamente tá certo? do dia em que veio a notícia. A gente se reuniu na Assembleia Legislativa de São Paulo, Perseu Abramo presente, foi uma das pessoas que coordenou essa reunião de emergência. Tá certo? E a gente exigiu a prisão dos fazendeiros, já se sabia né? quem é era mandante, etc. E tal. E depois, de algum tempo, eu, eu fui escalado para fazer a acusação dos fazendeiros que assassinaram o Chico Mendes, mas eu tinha sido eleito vice-prefeito de São Paulo. Então o processo tramitava sem que eu pudesse sair daqui de São Paulo. Aí nós... Pedimos ao Márcio Tomás Bassos que pudesse me substituir e foi ele quem fez o júri que acabou condenando os mandantes do assassinato do Chico Mendes. Então foi uma, uma, uma situação muito grave. Isabela. O segundo texto. Tá essa certo? questão do. Som, essa questão da perseguição e assassinato das lideranças do campo, o Chico Mendes foi emblemático nesse sentido, né, Luiz Eduardo? Mas essa questão da violência ela está sempre às voltas, com ah, essa questão é da própria assim. militância. A gente poderia citar outros exemplos também contidos nesse caderno e algumas perpetuações, né? Sim, muitas. A Margarida Maria Alves, não é? Ah, nativo, da... nativo da natividade. Ah recentemente os militantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra José Rainha José Rainha foi submetido a um processo de júri no Espírito Santo quando sabidamente as autoridades tinham ciência de que na época do acontecimento ele estava em Fortaleza Quer dizer, aqui se montam processos entendeu? eu vejo hoje o que o presidente Lula está passando o que o PT está sendo execrado na televisão, no rádio, na imprensa. E são processos montados. Nós já vivemos isso, entendeu? E, e, e os, há um processo crescente de criminalização dos movimentos sociais. E há um processo crescente... De judicialização da política. É, é o Poder Judiciário que hoje diz o que se pode fazer politicamente, interfere no, no legislativo, interfere no executivo. Então, nós estamos no, no, numa, numa, numa situação que eu chamo, Isabel, brinca, de brinquedo, né, brincadeira, de supremocracia. Nós estamos na, na, na, na democracia do Supremo Tribunal Federal. Isso é horrível para uma, uma democracia. E como é, que fica a democracia nessa situação? Muito comprometida, muito comprometida. Eu estou dando essa entrevista no, no dia em que, coincidentemente, os advogados eh, do presidente Lula estão oferecendo as alegações finais. Veja só a, a essa, essa situação. Veja, vamos, vamos tocar nesse assunto. Estamos rememorando casos, né? mas eh, eu queria fazer um paralelo sobre Leme. Por exemplo, greve de trabalhadores rurais em leme, tá certo? os usineiros, cortadores de cana, trabalhadores rurais nos canaviais de leme e região, aqui em São Paulo. Os usineiros não queriam abrir negociação, não aceitavam discutir. Os acordos coletivos feitos anteriormente, que não estavam sendo cumpridos, eles diziam que não estavam sendo cumpridos e que não iam cumprir, entendeu? E, de repente, polícia militar, assassinato de duas pessoas. O que, que acontece naquele dia à noite? O ministro da Justiça, Paulo Brossar, vai à televisão, cadeia nacional e diz olha, os dois homens, as duas pessoas que foram mortas na cidade de Leme, o carro que começou o tiroteio eram de deputados do PT. E citaram expressamente deputados do PT, Geraldo Siqueira, tá certo? É, Djalma de Souza Bom, né? vários deputados do PT foram, em cadeia nacional, acusados de terem matado os dois trabalhadores rurais. Cadeia nacional. Isso é o PT. Foi o PT quem fez. Foi o PT quem matou os trabalhadores em Leme. O que é público na sua fala anterior de trazer as luzes sobre um determinado fenômeno torna-se também público para essa criminalização. Sim, exatamente. E outra coisa, Isabel. Aí o que, que nós fizemos? O que, que nós fizemos? Nós Não fomos nós, não. E quando as pessoas eram obrigadas a ir na delegacia e dizer que viram que os tiros iniciais partiram do carro do, do, da Assembleia Legislativa dos Deputados do PT... E a gente pegou essas pessoas e voltou na delegacia, e as pessoas desmentiram na delegacia. E ficou essa história, foi o PT, não foi o PT, foi o PT, não foi o PT, todo mundo sabia que não tinha sido o PT, mas as autoridades diziam que era. Até que se extraíram as balas, as cápsulas, no corpo, nos dois no casal assassinado. E viram que as balas provieram, de armas exclusivas da Polícia Militar de São Paulo. Então, a partir daí, entendeu? Eles mudaram de canal. A mesma coisa agora com o Lula. Desculpa, eu quero, eu quero falar disso. Todo mundo sabe que o Lula não é dono do apartamento triplex. Sabe o Sérgio Moro, sabe o Dallagnol, sabe os, os, os procuradores, todo mundo sabe. E os caras falam, é dele. Como falavam que ele morava no Morumbi, a minha mãe um dia me chamou, tá certo? E disse, meu filho, a, a minha vizinha, uma viúva, sozinha num apartamento, a minha vizinha disse que se o Lula ganhar em 89, se o Lula ganhar, vocês vão, quem tiver um apartamento com dois quartos, vai ter que ceder um quarto para sem teto e sem terra e não sei das quantas e tal. E a minha vizinha está dizendo, eu queria que você viesse aqui explicar para ela. Eu falei, eu não vou, minha mãe. Desculpa, se uma, se, uma, se uma vizinha sua acha que é verdade que um presidente da república eleito vai ocupar o, o, o quarto contigo dela, me desculpa, ela é uma idiota, tá certo? Eu não posso. Ah, uma vez eu tomei um, um, um, um táxi e o motorista do táxi falando que o Lula mora no, no Morumbi, que o Lula mora no Morumbi, que, o Lula, que ele sabia onde que era o Lula. Eu falei, senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor não sabe com quem o senhor está falando. Ele não me conhecia. O senhor sabe onde que é a casa do Lula no Morumbi? Sei. Muda o destino. Vamos lá para o Morumbi. Essa criminalização do PT e essa perseguição política não são de hoje, né, Greenhalgh? Desde é... o início da construção do partido, é, ele tem sido sempre essa tentativa sempre sistemática tentativa do de partido. De criminalizar o partido dos trabalhadores. De criminalizar os movimentos sociais. De criminalizar o partido e os movimentos sociais que estão juntos. De criminalizar o povo. quem criminalizar suas próprias lideranças. As, prime... as lideranças. as lideranças. Nesse caso, Isabel, deixa eu só terminar de contar para você. Aí eu falei para o cara, muda. Pra... Vai pro Vai o pro... Pro... Pro Morumbi. Aí o cara foi, olha entrou, o cara foi! O cara foi! E mudou, e olhou, e falou: ah, Não sei se é essa daqui. Eu falei: Não, porque se o senhor me disser, eu vou bater lá na porta para dizer. Aí, não, não, não sei que é lá, não sei se é essa ou aquela. Mas é, mora aqui, mora aqui, mora aqui, dessa rua. Eu falei: Senhor, agora o senhor segue para São Bernardo. O senhor segue para São Bernardo. O Lula morava numa esquina, numa casa na rua Maria Azevedo Florença, tá certo? Não é Eu falei: Agora você vai lá comigo, tá certo? Aí foi. Aí eu toquei a campainha, saiu a empregada da porta, do Lula. A ah, Marisa está aí? Não. Quem que mora aqui, senhora? Lu. Quem mais? A Marisa. Quem mais? Os filhos. Então, o senhor está entendendo? Agora é o seguinte, o senhor me leva onde o senhor tinha que me levar. E eu não vou pagar a corrida. E não paguei. Mas conheceu. Entendeu? E o senhor para de falar mentira. É assim essa situação. Essa criminalização não é de agora e das suas tentativas e do próprio partido. É muito é. importante a gente destacar isso a partir dos exemplos que, no, que estão contidos no nosso dossiê Luta por Direito, especialmente na sessão de documentos, que faz parte da construção né, da história desse país, da história da democracia, esse processo de criminalização. É. né? E, a, e, e... e é sempre a notícia de uma morte anunciada. No caso do padre Josimo, eu trouxe até uma fotografia, não sei se vai dar para a gente é, focalizar aqui essa foto. Mas olha, Isabel, quero mostrar para você. Esta foto aqui, aqui está o padre Josimo. Nós estamos em Belém. Nós tínhamos feito um tribunal simulado sobre a violência na terra. E o padre Josimo apareceu lá dizendo que ele ia ser morto. E nós fizemos uma denúncia. Aqui é uma entrevista coletiva... E nós estamos dizendo que esse homem vai ser morto. Eu, Avelino Ganser, Padre Ricardo Rezende, Egídio Machado Salles Filho, o Padre Josímio, uh, o José de Castro e o uh, uh, Jair Meneghelli. tá certo? Olha aqui, que era presidente da CUT, tá certo? Na época. Olha aqui, nós divulgamos que esse rapaz ia ser morto. Ninguém tomou providências. Três meses depois, foi morto. Subindo as escadas para o escritório da CPT, é, lá no Maranhão. Tocantins. Tá certo? Então veja só essa situação. Como é que é? Então, nós estamos nessa, nesse, nesse assunto. Tá certo? Até hoje, há uma criminalização do movimento, dos movimentos sociais, Há uma criminalização permanente do PT e agora a criminalização precisa ser maior, Isabel. Não dá mais para dizer que o Lula mora não sei aonde, entendeu? Não, por quê? Porque o presidente Lula fez dois governos que foram os melhores governos da história da República Brasileira. Entendeu? Não tem presidente da República que tenha tantos louros positivos e tantas metas positivas atingidas em prol dos trabalhadores quanto o governo do Lula tá certo? então a direita a reação os conservadores eles não suportam a existência e a presença do Lula, então agora eles querem prender, agora eles querem condenar, agora eles querem criminalizar Agora eles querem pedir, eh, impedir que o PT funcione legalmente. Eles querem fazer com o PT o que a ditadura do Getúlio Vargas fez com o Partido Comunista Brasileiro naquela época. É isso que eles querem. Eles querem interditar o PT. E essa criminalização, em muitos momentos, ela usou também desses mecanismos legais. A Lei de Segurança Nacional, de segurança a própria nacional. utilização da prisão nesses momentos. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Então... Os metalúrgicos de São Bernardo fizeram a greve. E o Lula é, já imaginava, porque no ano anterior se fez greve em São Bernardo, mas a greve foi derrotada. Então havia um sentido, é, um gosto, um ranço né, na garganta das pessoas lá em São Bernardo porque tinham feito uma greve, tinham feito um mau acordo, foram, eh, tiveram que se render a um acordo ruim, tá certo? e a diretoria sofreu muita crítica da base. O Lula foi recuperando, a diretoria do Lula foi conversando até chegar no ano que vem. Quando chegou no ano que vem, o Lula reuniu a diretoria e falou, Ó, nós vamos fazer greve. Mas essa greve, nós não vamos fazer acordo como a gente fez o ano passado. Acordo do RIM. Ou a gente ganha a greve, ou a gente é derrotado na greve. E ele me chama lá em São Bernardo para que a gente pudesse. É, ele me chama, eu nunca me esqueço disso. Ele falou: Grinhaud, você traga um bloco de procurações. Porque nós vamos fazer a greve e nós vamos ser processados na Lei de Segurança Nacional. Escuta o que eu estou falando. E eu então trouxe e todo mundo assinou e ele próprio assinou e a gente veio até que ele foi preso, tá certo? Por motivo da greve. Na cadeia, ele foi instado a fazer um acordo. Na cadeia, às duas e meia da manhã, veio um emissário de Brasília para oferecer a ele a possibilidade do acordo. E ele falou, não, aqui a greve prossegue. Nós tivemos a maior repressão brutal no ABC, Isabel. Helicópteros, cães, bombas, tropa de choque. Né? Nós tínhamos o sindicato ocupado, né? nós tínhamos, éramos obrigados a fazer as nossas assembleias. Nas, nas igrejas de São Bernardo, na Igreja Matriz Santo André, na Igreja Matriz São Bernardo, sempre é, com a ajuda da comissão pastoral. E, é, de fato, fomos processados na Lei de Segurança Nacional. Entendeu? Muitas prisões também. Muitas. Acho né? que, naquela época, mais de 500 prisões foram feitas durante a greve. tá certo? Mas foram 33 dias de prisão... Doze dirigentes da greve, entre os quais o Lula? Tá certo? E Lei de Segurança Nacional. E, e, e na Lei de Segurança Nacional, o juiz, auditor, queria induzir as pessoas a acusarem o Lula e os dirigentes, como hoje se faz na República de Curitiba. A testemunha não diz o que quer diz aquilo que os interrogadores querem saber, querem que a pessoa diga. E tinha um rapaz chamado Ratinho e o juiz auditor perguntava assim, o senhor fez a greve? Fiz a greve. Quem, quem mandou o senhor fazer a greve foi o Lula, não foi? Não, não, quem mandou fazer a greve foi a minha consciência. Não, não o senhor não sabe nem o que é a consciência. Diga assim, quem, não foi a diretoria que mandou fazer a greve? A diretoria estava no banco dos réus. Não foi a diretoria que mandou fazer a greve? Não, não foi. Então nós, aí esse ratinho foi enchendo foi se enchendo e de repente ele falou, doutor, só quero falar uma coisa para o senhor. Quando a categoria quer fazer a greve e a diretoria não quer, a greve sai. Quando a diretoria não quer fazer a greve e a categoria quer... A greve anda. Então, deixa eu falar, eu só quer saber mesmo por que eu, não fiz, eu fiz a greve? Quero. Ele meteu o pé na mesa do juiz, lá em cima. Um rombo no sapato, né? na sola de sapato. Falei, esse aqui é o direito, agora só vai ouvir o esquerdo. E o juiz auditor, tira isso aqui, respeite o tribunal, tira os pés. E ele com os dois pés assim. Nunca me esqueço, Chama José de Lermano, vulgo ratinho, o apelido dele. E ele explicou isso. Agora a mesma coisa, querem fazer, não, é do Lula, o apartamento é do Lula, o sítio não sei o que é lá, o isso, o tri... é o Lula, é o Lula, mas não foi? A, a última forma, a forma mais comprometedora do, do, que se fez nesse processo que hoje se entregam as alegações finais é aquela que diz, o apartamento estava reservado, para o reservado, tá certo? o que é um apartamento reservado? Está certo? Muito difícil, viu? Essa criminalização faz parte né, da, da construção do Partido e também as tentativas e as alternativas que na luta vão surgindo pela força do partido também romper com isso, né, Grinham? Claro, Em claro. todas essas etapas. Ou... Eu acho que muitas vezes, Isabel, o PT acreditou demais. Se tem um erro que o PT fez ao longo desse, desses últimos 15 anos, foi uma certa inocência, uma certa honestidade acreditando que a burguesia brasileira Uh, ia respeitar o jogo de quem tem mais voto ganha, que a eleição é, é, é para valer. A gente, a gente teve um, um certo, uh, uma, uma certa boa vontade, uma certa ilusão tá certo? de que uh, as classes reacionárias iam respeitar o resultado das urnas e que bastava você ter mais voto para você exercer o poder. E a gente viu que não foi assim. Fizeram um golpe, fizeram um impeachment, tá certo? E hoje nós temos um presidente da República sustentado por quem bateu panela, tá certo? Quem bateu panela nesse país pedindo o impeachment da presidente Dilma por pedalada, suposta pedalada fiscal, e hoje você tem uma pessoa... Que seis ministros já foram afastados por corrupção, ou o próprio presidente, e ninguém bate panela, porque é um bando de é, hipócritas, entendeu? Uh, nessa, nesse, nesse país. Então, nós estamos nessa situação. Se fosse a Dilma, a destinatária das acusações que se fazem nesses, nesse instante ao Temer, ela tinha, o Palácio do Planalto tinha sido invadido por tanques militares. E não, no entanto, estão sustentando um, um, um governo decrépito, corrupto, como esse. E, e, e o PT é o culpado. E cadê as pessoas que, que queriam o bem do Brasil? Cadê as pessoas que é, achavam que a Dilma não servia? Nós sofremos de uma inocência. Nós somos crédulos. E eu lutei a minha vida inteira, como milhares de pessoas, para fazer o Lula subir aquela rampa. Eu vou lutar o resto da minha vida para ele subir de novo aquela rampa. Mas o próximo período nós vamos ser mais espertos. Nós não vamos ser tão inocentes como nós somos a dessa memória. vez. Tá certo? Judá. A memória nos ajuda. Nos exatamente. ajuda com seus aprendizados. Outro assunto, Greenhalgh, encaminhando um pouco para o nosso último te bloco temático, é com relação aos massacres, tá. né? aos trabalhadores, aos movimentos sociais no campo e também nos centros urbanos. Né? Eventos mencionados nesse caderno evidenciam muito essa regularidade da violência contra os trabalhadores e trabalhadoras, né? muitas vezes praticada pela própria polícia militar. Em, em seus documentos, trazemos alguns exemplos. Gostaríamos também de ouvir um pouco da sua, da sua opinião, da sua percepção a respeito desses textos, quando abordada essa questão dos massacres ocorridos. Não, os, os massacres, é, é, Isabel, eu estive em, em, em dois desses massacres presentes antes deles acontecerem. Estive em Corumbiara, tá certo? e é, a gente sabia que a situação estava crescente, a gente sabia tá certo? Que, a, é, que a polícia militar não estava para brincadeira, e a gente sabia que essas coisas podiam uh, acontecer. Tá certo? Uh, a gente nunca se esquece de, dessa, dessa, desses momentos. Tá certo? Por quê? Porque todo movimento social, mesmo em, te, em, em tempos em que a repressão diminui, o movimento social é alvo de repressão, tá certo? de acompanhamentos... É, de provocações de prisões é, seletivas tá certo? até o momento em que esta quantidade de episódios e fatos repressivos se transforma numa qualidade e acaba vindo o um massacre tá certo? então ah, ah, os massacres feitos pela polícia, em geral pela polícia militar, tá certo? demonstram, na minha opinião, uma absoluta incapacidade dos organismos de prevenção e controle da própria polícia. Tá certo? Ah, são eh, atos que acabam por gerar a insegurança. Você tem a candelária, nesse sentido, você tem... Eh, é, corumbiara, você tem vários outros episódios, está certo? É que, que, é, que a gente, eu fiz até uma uma uma, uma reportagem aqui, uma, você tem desses massacres, tá certo? A, a chacina, que é um massacre de vigário geral, Tá certo? que é um massacre de crianças, até hoje impune. Tá certo? O massacre de Eldorado do Carajás, eu não me esqueço, eu fui encarregado de buscar os corpos dos trabalhadores assassinados em Eldorado do Carajás. E esses corpos, e nós viemos em cima de um caminhão, de uns quatro ou cinco caminhões Mercedes, Tá certo com, com os corpos dos companheiros e companheiras assassinadas em Eldorado Carajás, Eldorado Carajás foi um massacre anunciado nós estávamos lá nós pedimos para isso nós tentamos negociação nós somos e de repente há o, o, a, a, a uma um limite de tolerância que passa para o irracional é... A, a polícia perde o controle há é um, é um descontrole da polícia. Eu tenho muito medo de polícia tá certo tenho muito medo de polícia porque a, a, a, você não tem diálogo e de repente nas manifestações comício, passeata não, do respeito, certo, você de, de, nos despejos das tá famílias acampadas em acampadasmira. Você acaba uh, perdendo num determinado momento tá certo o controle da situação e passa a ser o irracional a comandar as coisas. Então, os guardas atiram a qualquer preço, de qualquer jeito, atiram bombas. É uma coisa impressionante, impressionante. Tá certo? Não há um controle rigoroso, nem disciplina na polícia. A polícia brasileira é uma polícia falha, é uma polícia indisciplinada, é uma polícia que não tem capacitação técnica, que não tem. mesmo se você olha tá certo? A necessidade de controle social, de algumas atividades, etc. Não tem, tá certo? Você vê, hoje em dia, o que que você, a polícia, o que que faz a polícia no Brasil hoje? Vive do quê? De delação premiada. Porque se não tem delação, não tem investigação. Que investigação foi feita nessa Operação Lava Jato, que vocês sabem? Ninguém sabe dela. Ah, a Operação Lava Jato se alimenta de delação premiada, então se faz a delação, com a delação eu fico sabendo, eu fico sabendo avanço. Mas investigação policial, setor de inteligência, trabalho policial investigativo, zero. Tá bom. Historicamente os, novos, os massacres também fazem parte dessa, dessa luta. E dessa própria esse uso da violência desmedida esses são os três grandes temas que nós temos nos cadernos de documentos o convite aos que nos assistem a é também conhecer mais da revista perceu né, seja através dos seus artigos do caderno de fotos e também do caderno de documentos que é a temática que hoje estamos tratando aqui com a presença de luiz eduardo é advogado e também fundador do partido dos trabalhadores Encaminhando para as nossas considerações finais, Luiz Eduardo, nós gostaríamos de saber se você tem algum aspecto que você queira ressaltar, algum, algum assunto que você queira abordar e desde já agradecendo mais uma vez a sua presença e também aqueles que nos assistem pela, pelos nossos canais de comunicação, especialmente pela TV FIRA. Não, Isabel, eu não tenho mais nada. Eu espero... Primeiro eu tenho a agradecer à Fundação Perseu Abramo pela temática dessa sua edição número 13 aqui, que diz respeito à criminalização dos movimentos sociais e um aspecto histórico e tal. A Fundação é o cérebro pensante né de um setor importante da cultura brasileira e acho que a Fundação já é, extrapolou os limites de, de, de, de, de, do Partido dos Trabalhadores. Hoje é uma referência cultural nacional de muita importância. então você ter textos seus reproduzidos e citados, seu nome, em trabalhos, em dossiês, como vocês estão fazendo, só é, me engrandece e, e me enche de orgulho. A segunda coisa é que esses temas que vocês estão tratando nesse número 13, é, estão tendo a visão histórica, tá Esse sistema se reproduzem na atualidade. E é, nós temos que ler, aprender ver que isso tem uma trajetória. E, ao analisar essa trajetória, a gente tem mais facilidade de compreender a atualidade que nós estamos passando. Essa é a importância de considerar da memória na disputa constante da narrativa que fazemos. Isso. né? E isso ajuda a gente a, a ver também o nosso destino futuro, os nossos caminhos, corrigir os nossos erros, né? e, e sempre fazer... A memória da classe operária. Eu quero agradecer a vocês, espero que tenha ajudado. Desculpe a veemência, muitas vezes vocês estão acostumados a falar com né, intelectualidade. Eu sou um cara do fato, da experiência, da prática, da vivência. E eu procurei transmitir isso aqui. Muito obrigado, Isabel. Agradecemos, Eduardo. Obrigada pela presença. A todos que nos acompanharam, uma boa tarde e até a próxima entrevista SPA.